É andando pelas comunidades, pelas cidades do interior, que a gente sente e ouve os problemas. E a partir daí a gente elabora as nossas propostas. Hoje o esporte ele é muito carente, como o senhor sempre teve com a gente aí. Ajudando a cidade de Montemor, sempre teve presente a nossa solicitação hoje é que olhe com cuidado para o esporte, porque o esporte ele tem essa necessidade de infiltrar, permear junto à juventude, porque é a juventude que é o futuro do nosso país. Então, a prática do esporte é importante, principalmente para a juventude. E o skate hoje é uma é uma é um esporte que merece apoio. Então, com certeza nós vamos trabalhar com emendas para apoiar o esporte de vocês. A juventude precisa dessa parceria, desse vínculo com essa experiência, com essa maturidade que você traz com o trabalho, a consistência que você traz com o seu trabalho. E através do hip hop, através dos movimentos periféricos como o skate, a tapoeira, a gente tenta trazer essa juventude para o lado onde a gente quer poder construir grandes projetos para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa comunidade. E você é um parceiro que eu, como hip hop, como cultura, quero ter do meu lado pra gente começar em 2023 aí com o pé direito, com Lula presidente, Zaratini oh. eleito. Vamos que vamos.